no Rio e cresci numa, no subúrbio, o que que eu entendo, até o funk eu posso dizer pra você, que eu vi o surgimento do funk no final dos anos 80, que foi é, o Malboro, charme. teve o charme, teve né? o charme mas, é, é, mas o funk como é hoje, hum. pra mim, o pai desse, desse funk que tá aí em São Paulo, que vir, virou isso aí, na minha opinião, começou ali com o Malboro, que ele pegou o Miami Bass, e começou ali no final dos anos 80, a fazer os bailes e... Por quê? Aí você me pergunta por quê. Porque foi um facilitador. O samba, o cara... Pode ver, os instrumentos são simples. O pandeiro, tantã, -tan, o cavaquinho, que é um violão mais barato. Cuica. É, são coisas que, que é adaptado, né? Um, então, você que, e você fambor. tem que saber tocar. Tem que, tem que saber, tem que saber Tem que saber tocar Tudo bem? Não é pegar o negócio aí batendo Não é, que é. é. é. é. Tocava, Tem que saber tocar Tem, razão. Não, tem, tem notas musicais Sim. Tem, Sim. É um instrumento Também. harmônico O coro tem afinação O que eu tô, o que eu tô falando E eu, eu posso afirmar pra vocês Pelo que eu vi, e eu falei isso no final Dos anos, no começo Dos anos 90, que eu falava assim Eu, meio, eu falava assim, cara, o funk É o neo-samba Aí o cara, não, não tem nada a ver. Eu falei, tem, por quê? Não, é porque é uma música que surge do cara que não tem dinheiro. Então ele pega um, aquele, aquele, aquele aparelho que fica fazendo barulho, tá. MP, eu não sei o nome dessa porra Sim, aí eu sei, eu, eu sei do que você tá falando tem os quadradinho. isso ele faz os samplers <risos> e aí aquilo ele consegue reunir uma pessoa e faz uma festa com aquilo, porque ele não tem grana pra ter a guitarra, Les Paul, o amplificador a bateria, e ele tem aquela porra sam baby, sam baby e faz o baile, então mas ele tá... não tem grana pra comprar um disco? não, mas ele quer produzir o som bola ah, entendi. ele quer subir no palco ele não tem um piano. Ele quer então, mas o é... Favelado de 1920 é... conseguia fazer uma música bonitinha. Com o quê? Com o cavaquinho. E cantando alguma Chorinho, coisa o choro, interessante, né? que é o choro. Ele fazia lá com o violão. Por que, que agora o. Agora não precisa mais tocar instrumento e, tem que e essa, os quadrados. Esses funk aí. Tá cheio de funk aí que não tem uma nota musical. Não tem nota. Musical. É garra... Barulho de garrafa, né? Não tem nota musical. Player? É. é uma batida, a música virou batida Ou deixou de ser harmonia É só a batida, é não, só o beat não, não, Hoje pra, pra essa molecada é o que importa Porque a batida é que leva a dancinha É o beat, Exatamente, não tem mais harmonia A dancinha No final é a dancinha No final é a da dancinha, batida. é isso mesmo Não tem, não tem é, essa isso maneira, mesmo. Não é isso mesmo Mas se não tiver nota musical Se não tiver melodia e harmonia Não é música é, Beat é só lixo. por ele mesmo não é presta. Lixo. É lixo. Era música... Quando tinha lá os nossos antepassados, uhum. tocavam apenas um tambor, há, há 10 mil anos atrás... Nas cavernas. Aí era música. Luz, só tinha aquilo. Só tinha aquilo. Perfeito. Hoje não é mais. Você pegar qualquer livro, vai estar escrito. Música é uma mistura de melodia... É, harmonia e, e, ritmo? E, e. Ritmo e. Ritmo. Qualquer livro vai estar tá escrito isso. Se não tiver nota musical nem harmonia. Não é música. Não é música. É fezes! Fezes! Com Z! Tá, seu analfabeto? É cocô! É fezes!